Olá, tudo bem? O Conexão Macaboqueira dessa semana vai conectar você que está em casa a um passeio ao centro histórico de nossa cidade. Hoje eu e vocês vamos conhecer um pouco sobre as casas e casarões que se destacam pelas ruas de granja, por sua arquitetura e por suas épocas. Para conhecer mais sobre a história das casas e casarões do nosso município, convido mais uma vez, ele que já é figura repetida em todos os meus vídeos, Everton Oliveira, historiador e auxiliar de biblioteca de granja. E Eduardo Margalhães, ele que é estudante de arquitetura e urbanismo de nosso município. Essa casa construída pelo português José Silva é uma das mais antigas de nossa cidade. Essa aqui é do estilo colonial, foi construída no final do século XVIII e nela contém, contém vários elementos típicos do, do período, como por exemplo, esse ornamento aqui é chamado de cornija ou simalha e ele serve para segurar essas últimas telhas para que a água tenha essa facilidade de, de cair. A sequência de portas e janelas, que por ela ser uma caça mais simples, com altura mais baixa, O sobrado da família Gouveia é um dos ícones históricos de nossa cidade. Foi construído por volta de 1840 pelo português José Machado de Gouveia e ele vendeu ainda em fase de construção para o coronel Salustiano Moreira da Costa Marinha. Salustiano, por sua vez, deixou o sobrado de herança para o seu compadre, Antônio Gouveia da Silva, vice-consul português e na qual a família ainda foi detém a posse do edifício. e seus hóspedes ilustres podemos citar a presença de Dom Pedro de Orléans e Bragança, filho da Princesa Isabel, que esteve aqui no ano de 1926 com sua esposa e sua filha. Apesar do casal não ter sido construído no período neoclássico, ele apresenta vários elementos diferenciados que dá a conclusão que ele é do período eclético. E aí, estão gostando do nosso passeio? Vamos apresentar a vocês agora as casas construídas na segunda metade do século XIX. O coronel Zeferino foi uma importante influência no nosso município, político e comercial. E ele, na segunda metade do século XIX, construiu dois casarões. O primeiro, esse, é, que ele construiu por volta de 1850, 1860, e este daqui, que é mais recente, a gente nota, pelas pela suas características arquitetônicas. Uma curiosidade é que o dono dessas casas, foi quem inaugurou o primeiro trecho da Estrada de ferro de Sobral, Camucim Granja. Essa casa de se diferencia das demais pela presença desse elemento constitutivo, que é o enobrecido. O chino foi produzido na cidade de Sobral. E de lá para cá, as únicas cidades que possuem esse elemento constitutivo é a cidade de Granja com esse modelo. Sim. O elemento marcante dessa obra é o porão alto, que é nada mais que essa elevação da casa, deixando uma obra mais alta. Essa elevação da construção dava um ar de nobreza e poder às residências. É presente a família Xavier, essa é uma das casas que carrega mais história em nosso município. O, meu, o Antônio Frederico de Carvalho Mota começou a construção dessa casa no ano de 1879, final de uma grande de seca. E ele deve ter se mudado para cá, já em por volta de 1882 com toda a sua família. A noite de 31 de julho de 1889, esteve nessa casa o Conde de, esposo da Princesa Isabel, em visita à nossa cidade. Em 1895, o Coronel Carvalho Mota, ainda residir em Fortaleza, vende sua residência para o seu sócio e amigo, Coronel Inácio Xavier, em cuja família o casarão pertence até hoje. O estilo eclético possui um elemento marcante em sua construção, que são os arcos ogivais. Esses são elementos marcantes na construção dos prédios históricos em Crancha. Essa casa pertencente à família Oliveira Arruda é um exemplo de construção da década de 1920. Esta casa no estilo epédico de se destaca das demais por ter sua lateral recuada, fazendo que sua entrada seja por essa lateral. A construção dessa casa foi iniciada na década de 1920 pelo capitão Salustiano Passos, mas ele a vendeu ainda inconclusa a Antônio Pereira de Oliveira, um importante comerciante da cidade na época, que a concluiu no ano de 1927, ano em que também veio morar com sua família casa no estilo eclético se destaca pela presença do porão alto, com essas aberturas para a ventilação do porão. Os três elementos marcantes dessa fachada, que são as iniciais do dono, o ano de construção e todo o adorno marcante nessa fachada. A conexão acabou desse domingo vai ficando por aqui e próximo domingo tem mais, com mais casas e casarões que abrilhantam as ruas de granja.